Galera, eu fui uma viagem no Jalapão Com essa moto aqui, com a XRE 190 E o pessoal tem me perguntado muito O pessoal que me conhece né? O, o como deve fazer para ir no Jalapão de moto? Galera, primeiramente A única coisa que eu vou te falar Qualquer moto vai no Jalapão Lógico que tem as motos melhores para desenvolver E as motos que são mais... Mais fracas né Mas qualquer moto vai no Jalapão Desde que Olha só as dicas Que ela esteja revisada Que você tenha habilidade com motos É necessário você ter habilidade Porque lá você vai encontrar muita areia mas isso não é impossível você ir, não. Você tem que ter uma certa habilidade. Não é necessário ser um profissional em cima de uma moto, não, porque eu não sou e eu fui lá. Também é necessário você levar dinheiro, uma quantidade suficiente para você estar tá pagando hotel ou se você resolver acampar, porque lá é o seguinte, lá tem locais para você acampar, caso você queira. Mas eu aconselho dormir no hotel, porque é muito cansativo. E as diárias de hotel lá são em torno entre 100 reais e R$180,00, reais, reais. A alimentação lá também é caro. A alimentação lá não é barato no Jalapão. E tem a parte em que se você vai no Jalapão, você vai querer entrar nos atrativos turísticos, né? e os cada atrativo turístico daquilo que você vai você paga em média entre 15 reais a 35 reais para você estar tá entrando nos locais, nos pontos turísticos. Outra coisa muito importante também que eu não fiz, mas eu vi que é importante da próxima vez eu vou fazer é você levar uma bomba para quando você esvaziar o pneu para poder passar nas areias, que é melhor passar com o pneu vazio, um pneu bem bucho mesmo, né? em torno de 18 libras, para quando você sair daquele trecho de areão e pegar um trecho com muita pedra, você encher o pneu novamente, por isso que é importante levar a bomba, e também algo para reparar o pneu, caso é, caso um pneu fure, porque mesmo você não sabendo trocar o pneu, como eu não sei trocar, mas ali se você tiver no prego com a bomba, você pode até estar tá com uma outra câmera de ar ou com reparo, vai ter alguém que vai te ajudar a fazer esse reparo na, no pneu da moto. Eu pretendo ir novamente no Jalapão, mas dessa vez eu vou seguir essas dicas. Que eu estou falando aqui, porque da outra vez eu fui, eu não levei bomba, eu não levei chave para tirar a roda, eu não levei nada. Graças a Deus não aconteceu nada no percurso. Mas para poder ir uma viagem com segurança é dessa forma. Agora, falando da moto, se tiver como você escolher a moto, para ir numa moto alta é mais vantagem, porque lá é uma estradona de chão, você vai pegar longos trechos de estrada de chão, areia. Então a moto enquanto mais ela tiver potência e for alta, vai ser melhor para você desenvolver naquela viagem. Na, é, nessa viagem para o Jalapão, por exemplo, eu fui na XRE 190. Eu amei, fui e iria novamente. Mas eu não sei se eu tenho coragem de ir numa Titan, por exemplo, ou numa Pop, ou numa Bis Eu acredito que eu não tenho coragem de ir. Porque de acordo com o desempenho da moto é, vai aumentar ou diminuir o seu sofrimento nessas aventuras, porém tem pessoas que viajam o Brasil todo numa BIS, por exemplo, como é o caso lá do motochileiro né, Alfredo, ele viaja naquelas DREAM, ele está dando a volta ao mundo praticamente numa DREAM, então é diferente. Essas pessoas que estão com esse tipo de aventura, para você que não quer tanta aventura assim, não quer se arriscar muito. E também sobre o abastecimento, pessoal. O abastecimento lá no Jalapão do veículo nem sempre tem combustível. Às vezes, às vezes falta combustível nos postos. Então é interessante na primeira, na última cidade antes de entrar no Jalapão, por exemplo, se você for por novo acordo ou se você for pela Lagoa, ou se você até mesmo for por Ponte Alta, na última cidade encha bem o tanque e você pode até levar um combustível assim de reserva. Na sua moto não custa nada você pegar ali uns litros de pet e leva, porque muitas vezes você pode chegar lá na cidade de Mateiros e não ter combustível, ou então em São Félix e não ter combustível. E isso aí vai te atrapalhar completamente o teu roteiro. Então é bom ter esse um, um, ir de tanto jeito, aonde chegar, a primeira coisa que você já faz é abastecer e ter uns 2 litros de reserva. Isso também depende muito do consumo da moto, né? Porque se for uma moto econômica e o tanque grande, tipo da XRE, não há tanta necessidade para você. Levar esse combustível reserva Mas muitas vezes você vai numa bis Que o tanque é pequeno Então é obrigatório você levar o combustível reserva Ah, mas bis vai no jalapão? Vai Oxi. Depende do piloto E é isso aí São essas dicas E se você tiver mais alguma dúvida sobre o jalapão Você pode colocar aí nos comentários Que eu estarei respondendo os comentários Que às vezes eu não falei muito Faltou algo aqui a ser falado tem dúvida? Põe aí no comentário. E falou e até mais.